E aí galera, como vai? Tudo bem com todo mundo aí? Hoje, eu sou o Edu e hoje com mais um capítulo da série Dark Souls 2, a caminhada continua. Né, como vocês podem ver, eu tô na, na fase Iron Keep, né, e tô vazando daqui, eu já li muita coisa aqui, não eu preciso de umas magias aí pra me passar muitas coisas aqui eu não tenho eu vou despedir vou voltar pra Majula e despetrificar com aquela mulher logo do começo lá vocês vão ver vão viajar pra Majula e lembrando a todos aí aqueles que estiver gostando do canal aí gente dê aquela forcinha aí dê um like aí curte aí a a página se inscreva Deixe os comentários aí. Entendeu? Me siga no Twitter. Que tá na descrição abaixo. Né? E é isso aí, pessoal. Bom, eu tô com o anel do dragão. Eu não sei. Onde que eu vou ter que ir pra abrir aquela porta lá? O anel do dragão, não. O anel do rei lá. Acho que é. Eu acho que é essa, né? Olha a é lá na Floresta dos Gigantes. Vou tentar ir lá primeiro. Quem sabe lá eu consigo alguma coisa diferente. Esse jogo é complexo hein, aqui, ó. Recomendo a todos. Aqueles que gostam de aventuras. Quebra-cabeça. Não saber onde vai. <risos> tipo eu assim. Agora acho que eu tenho que descer lá para baixo. lá okay, maledito Maledita já tá ali, velho. Ai, se ferrar, velho. Ah, vai ser na espada, filho. Hum. Nossa, me catou feio isso aí, Nossa, logo de cara assim, me catou feio. Ah, dá licença, pô. Marquei agora, fiquei dormindo, não. É aqui, ó. Será que eu consigo aqui? Que é o que... Impossível. É aqui, ó. Ó, Tente o anel. Que anel é, né? que é. Visão dos... gere é do Não é. Sabe que eu to com É isso aqui Anel, olho, do mar. Ah não, não é Ah não, é esse aqui, ó Que é docinho, pô Qual que eu tava? E aqui É isso Eu com esse anel Já era o vou voltar pra lá Vamos ajuda eu vou despetrificar petrificar mulher era vou lá Deve estar em outras partes a chave ali de baixo tem aquela porta lá. Cada vez que você vai jogando, vai complicando mais o jogo. Vai complicando mais o jogo. Cabe deve estar lá naquela fase ó, que eu vi. Só perdendo tempo aqui, não tem que papar, papar mais majula que que é. Ó. A chave vai sair aqui ó na sala na sala, na sala mandras ui quase eu caio lá o canal gato acho que eu pensei que lá hein? mas também não dura um minuto Essa velha tem alguma coisa pra me comprar que eu nem lembro mais. água de cura ele tem posso lá e que lá mesmo Des, des petrificar aquela mulher lá ela é uma NPC ela tem umas magias para vender vamos ver o que será gastrona Isso tem uma coisa Tem muitas coisas aqui que eu não sei para que que serve. É de vida, gente. Porque logo no começo do, do jogo, quando você vem aqui, aí você troca uma ideia com o cara aí, ó você Tem até um negócio lá Isso uhum. do regra que matar primeiro aquela cisada né? tá aqui Sai daí Yeah. Sacudo. <risos> ela não tinha vindo aqui. Acho que eu tinha vindo. Oh, muito bom. Usar um personagem. Aí, ó. Despetrifiquei ela. Ah, ela tem. A... So, perhaps you could consider this my thing. Pedra de prisma. Pedro é, Pedra de prisma. Perda de Prisma. Perda de Prisma. Perda de Prisma. Emite uma linda aurora de sete corpos. Perda de Prisma. Perda de Prisma. Acho que vai perder. Pode ser pra marcar o caminho. Ah, obrigada. Me ajudou muito. Eu fui atacada e me tornou a arma. Eu te dou minha vida. If you have not come. o but just just put it contra fogo. Da de de defesa contra fogo. Agora não sei se é essa. Essa aqui eu tenho fortalece a chama de um piromante. Vamos aqui: orbe de fogo. Combustão, neva venenosa, suor instantâneo, suor instantâneo, carne de ferro se que tem ali para poder chama sua Olha pessoal, é esse aqui que eu tenho que comprar ó. Passar aquela fase lá De onde eu tava da ah, Iron Vou ter que voltar lá Pegar algumas coisas lá Mas daí pai 300 não tem, tem dinheiro que tiver esse 30 eu vou voltar lá Falou Vamos abrir aqui, né? Ai, Lazare! um monte! Uh! Uh! Uh! O sapo louco! De pouco, hein? Vou para forçar Posso ler o equipamento, bosta que eu uso Um de cada vez, vou dar esse mais caro. Banal. I have my votes. His name is Korea. A famed sorcerer in Melfield. Yeah. I was fuss when he said but I'm rather but what w Oh, it's hardly my place. I have my vo his name I was when but eu sou um pouco oddly mas, a eu sou Where are you? fechou ali Deve ter mais uns aqui Baú Espero que seja baú armadilha hein? Ah, é, esse fragmento de assos. aqui, enfim, achei um. Pelo amor de Deus. Ah, o um bonfire. Ah, eu acendi um bonfire. Bom, é isso aí, galera. Vídeo, vocês já viram aí como é des despetrifica? Vou mostrar aqui pra vocês. Que tem que ter esse item aqui. Esse aqui, ó Perfumado, ó Devolve a vida as coisas petrificadas Tá vendo, ó perfumado. Eu tenho mais dois E acho que é mais ou menos que eu vou precisar Quer ver que voltou de novo? Olha lá, voltou as pragas de novo Vou botar lá pra Majula Bom, é isso aí galera eu Vou ficando por aqui com mais esse capítulo Da série Ma... Da <risos> Master League Dark Souls 2, a caminhada continua. E até o próximo capítulo, hein, galera. Falou, um abraço a todos, até mais e fui!